Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos. Vamos agora passar a estudar um dos tópicos de direito constitucional dentro do contexto dos direitos fundamentais. Vamos lá? Nós sabemos que o título 2 da Constituição Federal, que se chama dos direitos e garantias fundamentais, ele é dividido em cinco grandes capítulos, certo? O primeiro desses capítulos, o capítulo 1, um, que apenas tem um artigo, o artigo 5º, é chamado dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, dentro desse único artigo, que tem 78 incisos, nós encontraremos direitos com características comuns, normalmente direitos negativos, que impõem ao Estado uma abstenção, que impõem ao Estado um afastamento da vida das pessoas, que impõem ao Estado que ele não intervenha na vida das pessoas. Perfeito? Então, a característica que une a maioria destes direitos que é uma característica comum, é serem direitos negativos, também conhecidos como direitos de primeira dimensão, ok? O artigo 5º, no seu caput, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade dos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, certo? Então, o artigo 5º, no seu caput, cita cinco direitos, Nesses 78 incisos que o artigo traz, estes cinco direitos, eles vão ser esmiuçados, eles vão ser desmembrados, certo? Vão ser divididos em diversas derivações deles, perfeito? As previsões que constarem do artigo 5º e que não forem uma decorrência desses cinco direitos serão garantias, como nós já conhecemos e sabemos, garantias fundamentais, perfeito? Desses cinco direitos, apelidados de direitos raiz, veremos nesta oportunidade o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à igualdade. Não tudo, certo? Aquilo que é óbvio, mas é cobrado em concurso público, mas tem sido cobrado em concurso público. E começamos, então, com o direito à vida. Em primeiro lugar, o conceito, o que é o direito à vida? Nos termos o artigo 5º, CAPT, o direito à vida é, então o direito de estar vivo, o direito à existência física, o direito de não ser privado da vida física arbitrariamente. Então, o direito à vida é, em primeiro lugar, o direito à vida física e de não ser privado da vida arbitrariamente. Mas é também o direito à integridade física e moral, conforme a gente pode ver, dentre outros, nos incisos 3 e no inciso 49 desse artigo 5º. Então, o direito à vida, para encerrarmos o conceito, é o direito de estar vivo, de não ser privado da vida arbitrariamente e ainda é o direito à integridade física e moral, conforme o artigo 5º caput, incisos 3 e 49 da Constituição Federal. O direito à vida é, e ninguém duvida disso, o direito fundamental mais importante que nós temos. Sem sombra de dúvidas, sem ele você não pode usufruir dos outros, sem vida humana não se pode falar dos outros direitos. No entanto, apesar de ser o mais importante, o direito à vida não é absoluto, no sentido de que sempre vai prevalecer quando em conflito com outros direitos. É óbvio, ele é o mais importante, mas nem sempre. Ele vai prevalecer em todos os casos em face de outros direitos. E por isso é que nós podemos falar de exceções ao direito à vida. E pode parecer absurdo, mas existem. Vamos a elas. Algumas estão na Constituição Federal, outras na legislação ordinária. Comecemos com uma muito interessante. O artigo 5º, inciso 47, a linha A, diz que não existirá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Então significa que no Brasil há pena de morte, mas só para as hipóteses de guerra declarada. Então, a pena de morte é a primeira exceção ao direito à vida, ok? Mas lembre-se, só existe pena de morte para as hipóteses de guerra declarada. Outras exceções. Estas outras exceções estão no Código Penal, certo? No artigo 124 ao artigo 127, dentro do tópico que trata dos crimes contra a vida, nós temos ali o aborto como um dos crimes contra a vida. Então, o aborto é crime contra a vida. No entanto, no artigo 128... Nos incisos 1 e 2 nós vamos encontrar exceções, chamadas de excludentes de ilicitude. O artigo 128, inciso 1, diz que não se pune o aborto realizado por médico quando para salvar a vida da mãe. Então nós temos aí de um lado a vida da mãe e do outro a vida do feto e nós preferimos a vida da mãe, preferimos salvá-la. Esse aborto é chamado aborto necessário, necessário para salvar a vida da mãe. E no artigo 128, inciso 2, está dito que também não se pune o aborto quando a criança é gerada a partir de um estupro. E, autorizando a mãe, o médico pode realizá-la. Então, a partir da autorização da mãe, da genitora, é possível realizar o aborto, certo? Quando a criança foi gerada a partir de um estupro, de um ato de violência sexual, perfeito? Esta é a forma de excludente de licitude é chamada de aborto sentimental, ou humanitário. É um contrassenso o nome para aquilo que se faz, mas esse é o nome: aborto sentimental ou humanitário. De um lado eu tenho a vida do feto, e de outro a liberdade sexual da mãe, da mulher, e nós preferimos a liberdade sexual da mulher e abrimos mão da vida do feto, certo? Então essas são exceções ao direito à vida. Existe uma outra questão que, apesar de não ser exceção, é aqui que ela vai ser cobrada a autorização dada pelo STF para o que se convencionou chamar de aborto do feto anencefálico. Fixou o STF, o entendimento em 2012, o seguinte, que não se considera aborto, certo, a retirada do ventre materno de um feto sem cérebro anencefálico anencéfalo perfeito? Por quê? Porque um feto sem cérebro anencefálico não é vida humana, se não é vida humana, é irrelevante para o direito tirá la do ventre materno. Então isso não chega a se constituir como uma exceção ao direito à vida, porque o feto sem cérebro não é vida humana. No entanto, é aqui que vai ser cobrado esse tema, com certeza. Então você pode reproduzir com absoluta certeza que o STF não considera aborto a retirada do ventre materno do feto anencefálico anencefalo. Perfeito? Então, visto o direito à vida, passamos por direito à liberdade. O direito à liberdade na Constituição Federal é um dos que, junto com o direito à segurança, tem o maior número de derivações, de desdobramentos. E a Constituição vai tratar da liberdade, desde a liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, até a liberdade de associação, enfim, vai tratar da liberdade em vários aspectos. Em múltiplos aspectos. Aqui veremos alguns, mais uma vez, aqueles normalmente os cobrados em concurso público. Vamos começar, em primeiro lugar, pela liberdade de consciência e de crença. Ok? Diz a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 6, em primeiro lugar, é livre a liberdade de consciência e de crença religiosa e que a Constituição Federal protegerá, inclusive, os cultos e os locais de culto primeiro lugar, entenda, a liberdade de consciência é diferente da liberdade de crença, ou melhor, são coisas distintas. A liberdade de consciência é o direito que nós, eu e você temos de formar as nossas opiniões, de nos convencermos a respeito do que é certo e do que é errado, de formarmos nossos padrões morais e éticos e de nos conduzirmos a partir disso. Então, a liberdade de consciência... É a liberdade de formar as tuas opiniões, os teus valores e se conduzir na sua vida a partir disso, certo? A liberdade de crença nesse contexto é uma das espécies de manifestação da liberdade de consciência. E a Constituição vai dizer e os concursos vão cobrar praticamente só a liberdade de crença, ok? E não a liberdade de consciência em separado, perfeito? Então o que é a liberdade de crença para a Constituição Federal? Em primeiro lugar, no inciso 6 e o que ela nos dá a Constituição Federal ao admitir liberdade de crença religiosa permite em primeiro lugar grave isso que você possa crer em qualquer divindade você possa ter a tua crença certo ou mesmo não ter nenhuma então você é livre para crer para ter a sua religião ou não ter nenhuma será teu então essa é a primeira liberdade e a Constituição logo na sequência diz além da liberdade que eu te dou de crer ou não crer em nada, certo? No aspecto religioso. Eu também vou proteger os cultos e as liturgias. Ou seja, o que é cultuar? Cultuar são todas as expressões de adoração à divindade. A liturgia é a manifestação externa do culto, certo? Tudo aquilo que nós manifestamos em relação ao culto é a sua liturgia. Então a Constituição protege a liberdade de crer ou não crer. E inclusive os cultos e suas liturgias. E também, terceira coisa, protege os locais de culto, perfeito? Então é isso que a Constituição nos assegura na liberdade de crença religiosa, dizendo no inciso 7, logo na sequência, que as pessoas internadas em locais de internação coletiva, civis ou militares, assegurar-se a assistência religiosa, o que significa que os locais de internação coletiva, por exemplo, hospitais devem permitir que representantes das religiões vão até aqueles que têm aquela fé para com eles congregar, certo? Não está obrigando a ter um lugar, uma capela ecumênica, não é isso. Se houver a capela ecumênica no hospital, tudo bem, mas não é isso que a Constituição está dizendo. Ela está dizendo que tais locais são obrigados a permitir que as pessoas lá internadas, se quiserem... Tenham a assistência religiosa dos padres, pastores, enfim, daqueles que representam sua religião. E por fim, no inciso 8, que é o inciso com certeza mais cobrado quando se trata de liberdade de consciência e de crença, está dito que ninguém será privado de direitos por motivo de consciência política, certo, filosófica, de opinião política, filosófica, ou por motivo de crença religiosa, salvo se invocar, certo, esta escusa de consciência para se livrar de uma obrigação que é imposta a todo mundo e ainda não cumprir uma obrigação alternativa que a lei vai fixar. Então, ninguém é privado de direitos por motivo de consciência política, filosófica ou religiosa, salvo se invocar esta desculpa, a sua consciência política, filosófica ou religiosa, para se excusar, para não cumprir uma obrigação que é imposta a todos. Por exemplo... A prestação de serviço militar obrigatório aos homens aos 18 anos. E ainda, além disso, não cumprir uma obrigação que a lei vai fixar como alternativa. Se você alegando essa escusa de consciência não cumpre a obrigação principal nem a alternativa, você é privado de direitos. Quais? Os políticos. Normalmente, a maioria das bancas entende que se você usa da escusa de consciência e não cumpre a obrigação principal nem a alternativa, você perde os direitos políticos. Nós temos o artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal. Perfeito? Prosseguindo, vamos agora à liberdade de locomoção. Diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 15, que é livre em tempo de paz a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa nele entrar, nele permanecer ou dele sair, inclusive com os seus bens. Então, o que é, em primeiro lugar, a liberdade de locomoção? É o direito de ir, vir e permanecer. São três aspectos, inclusive com os seus bens. Então, a liberdade de ir, vir permanecer, inclusive com os bens. Mas esse direito de ir, vir e permanecer comporta restrições, exceções? É claro que sim. O próprio dispositivo diz que em tempo de paz é livre a locomoção. O que quer dizer que em tempo de guerra poderá não sê-lo? Com certeza. Ainda existe uma outra exceção, um outro conjunto de exceções que constam do estado de sítio, que é uma medida excepcional dentro do contexto da defesa do estado das instituições democráticas. Diz o artigo 139, incisos 1 e 2 que, uma vez decretado o estado de sítio, é possível obrigar a pessoa a permanecer em localidade determinada, não permitindo que ela vá para outro lugar, ou detê-la em prédio não destinado a acusados por crimes comuns, então, o Estado de Sítio é um exemplo de restrição ao direito à liberdade de locomoção. Mas essa restrição é permitida. Se você, no entanto, sofrer uma ameaça ou uma restrição efetiva, ilegal ou abusiva ao seu direito, a ação constitucional, a garantia constitucional utilizada para proteger a liberdade de locomoção será o habeas corpus no do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Perfeito? Mas se a restrição ou a ameaça... A liberdade de locomoção foi ilegal, perfeito? Vamos saindo daqui da liberdade de locomoção, vamos à liberdade de reunião. A liberdade de reunião, em primeiro lugar, você tem que entendê-la que ela é um direito coletivo, certo? Ora, o capítulo 1 um não fala dos direitos e deveres individuais e coletivos? Então, aí um primeiro direito coletivo. Por que coletivo? Porque você só consegue exercer esse direito com mais alguém, você e mais alguém, pelo menos, Ninguém se reúne consigo mesmo, certo? Então, o direito à liberdade de reunião é, em primeiro lugar, um direito coletivo. É também hoje muito cobrado pelas bancas a informação de que ele é um direito meio. Como assim? Ninguém se reúne por reunir-se. Você se reúne com mais alguém por algum fim, cultural, esportivo, religioso. Então, o direito de reunião é um direito que eu exerço para conseguir atingir outro direito, que é reunir-se para discutir sobre política Sobre futebol, para beber, não me importa, ok? Então, é um direito meio, é um direito coletivo. Diz a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16, que é livre o direito de reunião, mas a é reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, enfim, desde que haja comunicação prévia à autoridade competente, para não frustrar a outra reunião marcada para o mesmo local. Então, vamos aos requisitos para o exercício de direito de reunião em locais abertos ao público, a reunião deve ser pacífica, sem armas. Ok? Ainda, dentro do contexto de direito de reunião, há necessidade de comunicar à autoridade competente. Por favor, não é pedido de autorização, é comunicação. Goste ou não a autoridade, desde que comunicada, o direito de reunião já pode ser exercido. Ela não tem que autorizar ou não, só tem que ser comunicada. Por que isso? Para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo dia, local e horário. Perfeito? Então, basicamente, reunião é pacífica, sem armas. Você deve comunicar à autoridade competente para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, dia e hora. Só isso. Mas você não precisa de autorização da autoridade competente. Isso cai muito. E só é cobrado os concursos porque as pessoas erram. E não há razão para errar. Você não precisa de autorização, não. Comunique a autoridade competente, só. E ela vai lhe dizer se há ou não outra reunião já marcada para o mesmo local. Se não houver, você vai realizar o teu direito de reunião. Você vai realizar a reunião, ok? Saindo do direito à liberdade de reunião, direito à liberdade de associação. O direito à liberdade de associação também é um direito coletivo, como é o direito de reunião. Mas com uma diferença. Aqui, a reunião tem caráter permanente, é uma reunião estável de pessoas. No direito à liberdade de reunião, você se reúne, mas geralmente com fins já determinados por um curto espaço de tempo. Quando você se associa, você está se reunindo a outras pessoas, mas com caráter de permanência, certo? Então, a reunião aqui, ela tende a ser permanente, ela tende a ser estável. Ok, mas ainda assim é um direito coletivo ainda, você exerce com mais alguém. A Constituição Federal, quando trata o direito à liberdade e reunião, aborda seus vários aspectos em cinco incisos, dos incisos 17 ao 21. Perfeito? Então vamos a eles. Diz em primeiro lugar a Constituição Federal que é livre a liberdade de associação para qualquer fim, mas é vedada a de caráter paramilitar. Então eu posso me associar para qualquer fim lícito, mas nunca vou poder me associar a outros com finalidade paramilitar, para criar uma organização paramilitar. E aqui vem uma questão muito interessante. Eu posso criar uma associação paramilitar desde que seja para fins lícitos? Não. Entenda isso. A criação de associações só se dá para fins lícitos. Mas a associação de caráter paramilitar não é admitida em nenhuma situação. ok? Porque o Estado não quer... Uma outra entidade armada paralela ao Estado para ao lado do Estado militar, ok? Então, associação paramilitar em hipótese alguma, perfeito? Ainda, prosseguindo, por mais que seja livre a criação de associações, vedada de caráter paramilitar, ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Isso é o direito à liberdade de associação individual negativa, ok? Na sequência, diz a Constituição que a lei não pode exigir autorização para a criação de associações e na forma da lei é de cooperativas, inclusive sendo vedada a interferência do Estado na gestão, na administração das associações, certo? A lei não pode exigir autorização. Desde que a associação e a cooperativa cumpram os requisitos da lei, elas estão automaticamente criadas. Não há necessidade de obter uma autorização expressa de uma autoridade. É isso que quer dizer a Constituição e ainda o Estado não pode intervir na administração das associações, perfeito? Mas e se as associações estiverem perseguindo fins ilícitos? Aí então vem o próximo tópico. O Estado vai propor a suspensão das suas atividades ou a dissolução da associação, o que só vai acontecer por decisão judicial. Então se a associação, uma vez criada, começa a perseguir fins ilícitos, ela pode ter suas atividades suspensas ou mesmo ser dissolvida, mas só por decisão judicial. Em hipótese alguma, não importa o tipo de associação, ela poderá ser suspensa ou dissolvida por decisão administrativa. Só decisão judicial. No entanto, diz a Constituição, para suspender as atividades da associação, basta uma decisão judicial, que pode ser uma liminar, como as pessoas conhecem, uma antecipação de tutela, mas para dissolver a associação, extingui-la, a decisão judicial tem que ter transitado em julgado, tem que ser uma decisão definitiva, perfeito? E finalizando, diz a Constituição Federal que as associações, desde que autorizadas, podem representar seus associados judicial ou extrajudicialmente, desde que autorizadas. Okay? Isso se chama representação processual. Perfeito? Então finalizamos aqui a liberdade de associação e vamos para outro direito. Só deixando claro que estas são algumas das manifestações do direito à liberdade. Existem outras, ok? Direito à igualdade. O direito à igualdade vai nos trazer sempre a ideia de que o Estado está obrigado a tratar todo mundo de forma igual. As pessoas com isonomia, perfeito? E essa primeira ideia é aquela que nós temos que ter mesmo. Igualdade é igual isonomia. Ou seja, o Estado e a lei estão obrigados a tratar todo mundo como se fossem iguais, ok? Mas aqui me permitam a parte para podermos prosseguir na análise do direito que é necessário. Qual o fim do direito? Alcançar a justiça. Nem sempre consegue. Mas o fim de todo direito é alcançar essa virtude maior que a justiça, concorda? Perfeito. Então, em algumas situações, para alcançar a justiça, a lei vai bastar tratar todo mundo de forma igual. A lei não precisa estabelecer discriminação, basta tratar João, Maria e José como se fossem iguais, dar a eles o mesmo tratamento legal. Isso se chama igualdade formal. Então, quando... Para atingir a justiça, a lei só precisa tratar todo mundo de forma igual, por quê? Porque naquelas situações as pessoas estão no mesmo patamar de igualdade, então isso se chama igualdade formal ou igualdade na lei. Mas existem situações práticas no nosso cotidiano em que as pessoas estão em desigualdade prática, prática, e aí a lei se tratar as pessoas como se fossem iguais, ela cria maior desigualdade, não concorda? Então nestas situações, que não são todas, são algumas, vivenciadas no nosso cotidiano, a lei precisa estabelecer uma vantagem para esses grupos excluídos, essa vantagem lhes dá oportunidades iguais às demais pessoas e aí sim nós teremos pessoas em igualdade. Esta igualdade que precisa de um empurrãozinho da lei é chamada de igualdade material, substancial ou concreta. Ok? Dois exemplos. O Código Penal trata a todos de forma igual, com isonomia meramente formal. E aí não importa se você é branco, negro, pardo, índio, tirando as hipóteses de inimputabilidade, certo? Então, não importa a sua cor, não importa a sua raça, seu sexo, o seu estado social, civil, não importa. Se cometer o tipo do artigo 121, responde por homicídio. E vai receber a mesma pena ou não vai? Falando em tese, vai. Agora, nas relações de consumo, o consumidor está, na maioria das vezes, em situação de desvantagem em relação ao fornecedor de produtos e serviços? É claro que ele está. Desvantagem econômica, técnica, então o que faz o Código de Defesa do Consumidor para trazer a um pé de igualdade o consumidor? Ele lhes dá vantagens, ele faz presumir algumas coisas em favor do consumidor. Então o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo de igualdade material, perfeito? Agora existe na nossa realidade jurídica, verdadeiras políticas públicas que visam dar um tratamento diferenciado a certos grupos sociais, a certas pessoas que são hipossuficientes ou historicamente excluídas, certo? Estas verdadeiras políticas sociais que visam trazer uma igualdade material a todo um grupo social são chamadas ações afirmativas ou também medidas de discriminação positiva ou discriminação reversa. Então, essas ações afirmativas são manifestação do direito à igualdade material, ok? Assim, por exemplo, a Constituição vai admitir a existência de cotas étnico-raciais para o ingresso nas universidades públicas, como uma forma de compensar certos grupos sociais historicamente excluídos do ensino. Assim, a Constituição vai permitir a reserva de vagas, encargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, que na prática, e aí você consegue ver o que é igualdade material, na prática, uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual, tem mais dificuldade de conseguir material em estudar do que você Sim, então na prática ele não consegue concorrer igual você consegue? Não, então a lei reserva para ele vagas, dá para ele um degrau em que ele vai subir para conseguir concorrer em pé de igualdade com todo mundo, ok? Então as ações afirmativas, exemplos, as cotas étnico-raciais para o ingresso nas universidades públicas, a reserva de vagas, encargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. Então lembre-se, a igualdade ela pode ser formal quando a lei não faz distinção entre as pessoas, trata todos como se fossem iguais. Mas a igualdade pode ser material quando a lei precisa dar uma vantagem para certas pessoas ou grupos para que na prática elas consigam se igualar aos demais. Perfeito? Então finalizando todo o conteúdo que vimos nesse bloco, vamos fazer algumas questões e fixar o conteúdo. Perfeito? Vamos lá, a primeira questão. O direito à vida é protegido de forma absoluta pela Constituição Federal, razão pela qual em nenhuma hipótese é admitida a pena de morte no país. A questão está errada. É óbvio que o direito à vida é o direito fundamental mais importante que nós temos, mas ele não é absoluto. Então, existem exceções ao direito à vida? Sim. Uma delas é a existência de pena de morte, mas só para as hipóteses de guerra declarada. Lembre-se disso. Conforme o artigo 5º, inciso 47, é alinhado à Constituição Federal. Então, a questão está errada. Próxima questão, a objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e para se recusar a cumprir prestação alternativa fixada na lei. A questão está errada. Veja bem, a excusa de consciência ou objeção de consciência pode ser utilizada pela pessoa para não cumprir a obrigação legal a todos imposta. Aí a lei vai prever uma obrigação alternativa. Se a pessoa também não cumprir a obrigação alternativa, aí ela vai ser privada de direitos, sim, senhor. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso 8. E quais são os direitos de que ela é privada? Os direitos políticos, artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal. Perfeito? Então, questão errada, anota o artigo 5º, inciso 8 e o artigo 15, inciso 4. Vamos à próxima questão. Em relação à liberdade de associação, determina a Constituição Federal que as associações, letra A, dependem de autorização judicial para serem criadas, embora seja vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Letra B, podem ter natureza paramilitar, em casos excepcionais, para a proteção da segurança pública. Letra C, dependem do registro de seu estatuto em cartório, com a indicação de, no mínimo, três integrantes para serem formalmente reconhecidas. Letra D, só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgamento. Letra E, podem representar seus filiados apenas extrajudicialmente, pois, mesmo que autorizadas, não têm legitimidade para representá-los judicialmente. Nessa questão, temos que achar a opção correta. A letra A está errada. Por quê? Segundo diz a Constituição Federal, no seu artigo 5 o inciso 18, as associações não precisam e a lei não pode exigir a autorização do Estado para a sua criação. Então, é errado afirmar que elas dependem de autorização estatal e ainda mais judicial para serem criadas, não. A sua criação não depende de autorização de qualquer autoridade, muito menos a judicial. Note aí o artigo 5 o, inciso 18 da Constituição Federal. Letra B, também está errada. É livre a criação de associações no seno do artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, mas é vedada em qualquer hipótese. A criação de associações de natureza paramilitar. Não me importa se ela tem o objetivo de defender a comunidade, o patrimônio público, não importa. Associações paramilitares são proibidas, não importa o seu objeto. Então a letra B também está errada, artigo 5º, inciso 17. A letra C também está errada, porque estas exigências ali colocadas de registro em tal lugar, de participantes mínimos na diretoria, elas contrariam a ideia da liberdade de associação, Segundo o artigo 5º, inciso 17, existe. Ou seja, o Estado não pode impor certos limites, é livre a criação das associações. Então, a letra C está errada, artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. A letra D é essa a hipótese correta. As associações podem ter suas atividades suspensas, se elas perseguem fins ilícitos, podem e até podem vir a ser dissolvidas mas em ambas as hipóteses, por decisão judicial, exigindo o artigo 5 o inciso 19, que a dissolução da associação só se dê por decisão judicial transitada e julgada. Então, a letra D está correta, artigo 5 o inciso 19 da Constituição Federal. E, por fim, a letra E está errada, porque Se as associações forem autorizadas, elas podem representar seus associados judicial e extrajudicialmente, perfeito? Então as associações têm legitimidade para representar seus associados judicialmente? Tem, desde que autorizadas por eles e isso se chama representação processual. Artigo 5º, inciso 21. Nessa questão, letra D é a resposta é correta. Agora, revise a matéria, revise as questões, anote os fundamentos, se você ainda não fez para todas essas questões, estude com afinco e muito boa sorte na sua prova.